Então eu peço a você que nesse momento se conecte é, a algo que você quer manifestar, tá? e aí coloca as mãos no seu coração, você não vai pedir nada, não é essa a questão. Você vai sentir essa realidade se manifestando na sua vida agora, nesse momento. Tá? Então, se tem é uma casa própria, imagina a casa. Imagina você entrando na casa, brincando com seus filhos. Se você está querendo um carro, imagina o seu carro, imagina o tipo do carro. Se você quer fazer uma viagem, você já imagina-se nessa viagem. Procura sustentar por 17 segundos essa imagem. Tá? Nós vamos fazer aí a meditação dos 68 segundos, que é você sustentar uma intenção durante 68 segundos. Tá? Então, eu vou tocando o sino, você vai respirar lenta e profundamente pelo nariz né? vendo sua barriguinha subindo descendo, subindo e descendo enquanto inspira e expira e você vai agora entrar nesse campo da sua intenção tá eu quero que você mantenha essa vibração durante 17 segundos você está se conectando você está acessando aquilo que você tanto sonha aquilo que você tanto deseja então inspire, expire, expire conecte-se, imagine nos mínimos detalhes tudo isso que você está desejando manifestar. Mantenha a sua respiração profunda, lenta, tranquila. Agradeça, aproveite para entrar no estado de gratidão esclado com a sua fé, é exatamente o estado que a gente chama de fé uma fé agradecida se sinta merecedor se sinta merecedora de ser uma pessoa próspera de ser uma pessoa saudável de ser uma pessoa conectada de forma que essa conexão com o seu propósito de vida ele possa te inspirar caminhar a vida a expressar o seu amor, a se empoderar, a se fortalecer interiormente, a possibilitar que sua alma possa, possa cantar, seu coração possa se alegrar, você possa dançar, você possa cantar uma música, você possa fazer algo que você gosta de fazer você possa conversar com pessoas que você gosta de conversar. Tá? Então isso é algo. As coisas simples da vida, né? que você possa estar deixando de lado, tocar uma música, ouvir uma música, e de repente aprender um instrumento, um novo instrumento, aprender a dançar se você não sabe dançar, aprender a cantar se você não, não, não sabe cantar. Né? Então procure trazer algo. Né? algo sublime desse de presente alguma coisa sublime né uma boa leitura uma boa conversa, uma boa caminhada uma boa viagem né? então procure se conectar a essas possibilidades que está dentro de você porque o universo ele é abundante não se preocupe com ninguém não se preocupe em competir com ninguém como eu falei hoje de manhã né? Foco seu é em criar, né? Em ser um criador, uma criadora conectada a essas possibilidades, né? Possibilidade da criação, da manifestação. E a grande questão é é a vibração, né? É elevar a sua vibração. Então coloque o amor como prioridade na sua vida. O desejo que todos sejam felizes. Coloque a compaixão na sua vida, o desejo que todos superem o sofrimento. E que você possa simplesmente olhar para a sua vida e ao invés de ver os problemas, você vê as oportunidades. Né? Imagina se a gente conseguisse, eu até gravei um despertar quântico hoje falando sobre isso, imagina que se você conseguisse olhar para a sua vida e ver que ficassem se, se vitivizando, você começasse a simplesmente agradecer ver que tudo que aconteceu e que acontece na sua vida é para o seu bem É, é aí é a mão de Deus dizendo, vamos lá, vamos trabalhar Vamos se movimentar, vamos, vamos, vamos crescer, vamos ser felizes Vamos amar, vamos plantar uma árvore Vamos cuidar da floresta, vamos cuidar dos animais Hoje eu vi um canto de um pássaro do Pantanal é, Num post aqui do Instagram que eu fiquei chocado Que coisa mais linda como é que sai um negócio daquela uma gargantinha daquele tamanhinho né? um canto tão poderoso né a natureza é bela nós somos belos, nós somos muito poderosos você possa se encontrar você possa se conectar ao seu amor próprio você possa se conectar ao seu poder pessoal né? a sua grandeza a sua real grandeza e não se deixe levar por sentimentos de pequenez né? isso não é a sua essência a sua essência é grande, você é filho é, de uma inteligência grandiosa. Todos nós somos filhos de uma inteligência grandiosa. E essa inteligência não, nos, não está nos pregando peça, né? pelo contrário, está nos convidando para a riqueza, está nos convidando para a abundância, está nos convidando para a felicidade plena, para viver uma vida digna, honesta, né? justa e, e feliz. Nossos pouquinhos, vem retornando.